Seja muito bem-vindo a mais uma edição do FAB em Destaque. E no programa de hoje você vai ver como foi a cerimônia alusiva ao Dia do Veterano da Força Aérea Brasileira, as conquistas do time FAB no Pan-Americano de Ginástica e muito mais. Fique com a gente e não perca as notícias que foram destaque na semana de 15 a 21 de julho. O Dia do Veterano da Força Aérea Brasileira é uma data emblemática para a instituição. E para celebrar, a base de recepção de veteranos realizou no dia 15 de julho, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, a cerimônia alusiva ao Dia do Veterano da Força Aérea Brasileira, que é comemorado no dia 16 de julho. Porque foi nesse mesmo dia, em 1945, o retorno daqueles que lutaram nos céus da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A comemoração pela data foi marcada com a entrega de lembranças aos homenageados, além da apresentação da canção dos veteranos. E os militares da FAB continuam arrasando no esporte. O Brasil sediou de 14 a 17 de julho o Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Parque Olímpico da Barra, na cidade do Rio de Janeiro. A competição, que teve por objetivo selecionar atletas para competirem no Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2022, contou com a conquista de medalhas por militares integrantes do time Brasil, representando a Força Aérea Brasileira. Na disputa, o time FAB conquistou cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. E agora nós vamos mostrar um pouquinho de como foi a participação da comitiva da FAB em importantes feiras de aviação na Inglaterra. A nossa equipe acompanhou tudo. Conta aí pra gente, Tenente Letícia. Olá, Roberta. Falamos diretamente da Inglaterra, onde o comandante da Aeronáutica, juntamente com uma comitiva de oficiais, participam de duas feiras de aviação. A primeira foi a Royal International Air Tattoo, a RIAT 2022, que aconteceu em Fairford. O KC 390 Millennium estava em exposição e foi uma oportunidade da FAB mostrar suas potencialidades para o mundo. A outra feira é a Farnborough International Air Show, que teve início na segunda, dia 18, e encerra nesta sexta-feira, dia 22. Esta já é uma feira voltada à indústria de aviação e defesa. O KC-390 da FAB também esteve em exposição. Essas são as informações aqui diretamente do aeroporto de Farnborough, na Inglaterra. E eu volto aos estúdios contigo, Roberta. Muito obrigada, Letícia, pelas informações. E se você quiser saber mais sobre a participação da Força Aérea nesse evento, é só acessar o nosso site. 20 de julho é o dia do nascimento de Alberto Santos Dumont, conhecido como pai da aviação por ser o precursor daquela que seria considerada uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade e que impulsionou a indústria aeronáutica, o avião. Veja agora o um vídeo em homenagem a esta data. Há mais de um século, um homem, um brasileiro de notável personalidade e ideias inovadoras. Planejou e construiu projetos que se transformaram em incríveis máquinas voadoras, mudando a história da aviação. Com sua genialidade e visão, deu vida ao primeiro veículo mais pesado que o ar, capaz de alçar voo com propulsão própria, o lendário 14BIS. Seu altruísmo e visão resultaram, mais de um século depois, em um mundo sem limites de tempo e fronteiras, possibilitando uma maior integração e troca cultural entre os povos avanços tecnológicos e relações econômicas mais dinâmicas. A Força Aérea Brasileira rende uma homenagem àquele homem que fez história e contribui para a consolidação do processo de independência do Brasil, deixando seu legado para o futuro do país. 20 de julho. Nascimento de Alberto Santos Dumont. E o Fábio em Destaque fica por aqui, mas continue acompanhando a gente nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a semana que vem. Tchau, tchau.